Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou Clóvis Fernandes e hoje iremos falar sobre casos de testes a partir de responsabilidades. O problema prático que nós temos normalmente é como definir os casos de testes de uma aplicação. Esse é um problema bastante interessante e difícil de ser feito. Nos exemplos de, de livros, sites e hands-on, geralmente os, os casos de, de testes, aparecem magicamente. Veja a parte dos enunciados de dois exemplos de Katas da internet. O que são Katas? Katas vem do, do Karatê, são uh, formas uh, planejadas que você faz em cada faixa que você, uh, uh, você atua no, no Karatê. São, são formas para defesa e ataque que, que você faz. Isso é usado também é, no contexto dos dojos, cold dojos. Então, os, os dojos, que são as as salas onde se luta o Karatê, os code dojos são as salas onde as pessoas treinam ah, como fazer ah, o desenvolvimento de software no TDD. E nesse exemplo que nós estamos vendo a, a, a aqui, a, a gente está falando sobre fatores primos. Então, o... Você tem que fatorar um número inteiro positivo em seus fatores primos. E logo embaixo aparece uma tabela já com esses dados mágicos, né? Tá certo? Esses dados mágicos em que alguém já definiu para você quais são os casos testes. Cada linha dessa tabela corresponde a casos testes, tá? Então, isso já foi. Alguém já fez isso para você. Como é que isso foi feito? É isso que nós vamos ver. Um outro exemplo aqui é esse Catá, é, calculadora de string. Você é, adiciona os números que aparecem numa string, está certo? É, separados por vírgula. Então, se você tiver o um número, é, por exemplo, como a gente está vendo logo aí embaixo, um, um número 1 um, no string, 1, um, o valor vai ser 1, um, tá certo? Então, alguém já definiu isso. Normalmente um caso de teste é composto de uma entrada, de um resultado esperado e depois o resultado real quando você roda o seu, o seu programa naquele teste, tá certo? Então com essas três coisas eu, eu defino o meu caso, caso de teste. Então aí eu tenho para string vazio, a soma vai ser zero e eu, o meu... O meu o uh, resultado final tem que dar zero também e assim por diante. Eu estou mostrando ali, inclusive, por exemplo, para o string 1,2,3, uh, cujo resultado deve ser 6. Então, quando eu rodar, tem que dar 6. O resultado real tem que bater com o resultado esperado. Então, isso aí são os casos teste. Alguém fez para mim. Se vocês procurarem esse, esse calculador de string, eles pedem, inclusive, para vocês uh, não usarem dados inválidos. Quer dizer, eu estou usando só dados, só dados válidos. Isso a gente chama de, de caminho feliz. Então, a gente está vendo aqui o caminho feliz, tá certo? que é esse caminho feliz? É o caminho da que a gente chama de, de, de teste positivo. Eu só estou usando os dados é, corretos. A partir do momento que a pessoa já se treinou nesse, nesse catar, aí ele pode começar a trabalhar com dados incorretos e, e, e, e ver o fluxo alternativo, né? um conjunto de dados alternativos. Mas vocês percebem que isso aí são dados mágicos, né? aparecem e as pessoas vão fazer. Como é que a gente descobre isso? Né? Tá certo? O que é que é de comum nesses dois exemplos? Geralmente, os exemplos trabalham apenas um ou poucos requisitos, porque eles são didáticos, eles, eles não podem levar muito tempo. Normalmente, levam uma hora, mais ou menos, 30 minutos. Então, você não pode usar muitos eh, requisitos. Então, em geral, é um requisito. Esse do calculadora, ele mistura depois, lá no, mais para frente, uns dois, três requisitos adicionais, é, complementando esses que eu acabei de colocar agora, é, vamos relembrar os requisitos então de cada exemplo. Então, nós temos aí para o catar de fatores primos: é fatore um número inteiro positivo em seus fatores primos. O catar calculadora de string: adicione os números que aparecem no string separados por vírgula. Esses são os dois. Uh, requisitos, um para cada um dos catars. Se você olhar apenas para os requisitos, não dá para fazer os testes diretamente. Como é que eu vou definir os, os casos de teste que trabalham com dados mais precisos, né? Tá certo? Então, é preciso criar os, os casos de testes que são os dados que eu vou colocar nos meus testes a partir dos requisitos. Então, o que a gente chama de casos de testes vão corresponder aos nossos testes que eu vou usar no TDD. Não há mágica. Eu preciso obter uma lista de requisitos e obter uma lista de casos de testes para cada requisito levantado. Nós já vimos no que a gente falou que nós precisamos fazer um, um projeto suficiente. Esse projeto suficiente, né, o EDUF, que a gente está chamando, que não é nenhum nome usual da literatura, mas esse projeto suficiente é onde eu vou definir quais são os requisitos mínimos para começar a a, a trabalhar os requisitos, a algumas classes, uma arquitetura in, inicial, tá certo? Para poder então dar início. Não há mágica, eu tenho que definir esses requisitos. E a partir desses requisitos, a, a lista de, de casos de uso, para cada um deles. são Onde eu vou definir os dados de testes é, realmente, para poder é, prosseguir no TDD. É, examinando os dois requisitos, com mais cuidado, o fator é um número inteiro positivo em seus fatores primos. Adicione os números que aparecem na string separados por vírgula. A gente percebe que, de fato, eles são o que? Uma coisa que a gente já estava acostumado. O que, que é? Responsabilidades. Eles já são responsabilidades. Essas responsabilidades, elas é, é, é o que nós, vamos, nós já estávamos acostumados a fazer. Modelagem CRC, né? Tá certo? e trabalhar com responsabilidade. Então, carimbamos isso aí, identificamos que isso são responsabilidades, e é isso que nós vamos usar, responsabilidades, tá certo? Nós vamos usar responsabilidades. Com isso, é o que nós vamos fazer. Nós vamos exemplificar a obtenção de casos testes, a partir dos requisitos obtidos através da modelagem CRC, na forma de responsabilidades. É isso que nós iremos fazer. Repetindo, não há mágica. Para cada responsabilidade identificada, basta obter, então, a sua lista de casos-teste para o caminho feliz inicialmente, o que a gente chama de positivo-teste, test, teste-positivo. Ou seja, eu não vou olhar para problemas uh, nas, nas entradas que eu estiver fazendo para esses casos testes iniciais. E depois, eu vou fazer, continuo a lista, fazendo agora uma lista para o caminho alternativo, que a gente chama de negative testing. Tá certo? Ou seja, agora sim eu vou começar a olhar para dados inválidos. a olhar para esses dados inválidos, eu certamente vou, vou conseguir eh, definir os casos testes para mim. Nesta aula iremos eh, usar um exemplo da literatura. Na próxima, a gente vai trabalhar uma responsabilidade levantada para a classe biblioteca do SAB, o Sistema de Automação de Biblioteca. É isso que nós vamos fazer eh, posteriormente. A, a responsabilidade da literatura que eu vou estar usando é simplesmente é, contar ocorrências de string com apenas um caractere é, em uma sentença, que também é em string. Ou seja, por exemplo, nesse jornal que vocês estão vendo logo abaixo aqui, eu poderia estar querendo procurar uh, um string formado apenas pela letra D maiúscula, tá certo? E eu queria ver a ocorrência, quantas vezes isso aparece no, no, no texto eu estaria usando por exemplo um, um método amount of char uh, cuja a, a parâmetro seria string e string um string para a sentença um string para o caractere que eu quero usar tá certo e é isso que eu que eu que eu vou fazer qual é o caminho feliz tá certo é, o caminho feliz é inicialmente considerar que as entradas sentença e o string correspondente a, a, a que eu vou procurar né, nessa sentença, é, são válidos. Essa é a primeira característica do, do, do caminho feliz. Então, eu vou estar chamando de CT1, CT2, CT3, é, uma sigla é, numerada para os casos testes, C de casos e ter de teste. Então, é CT1, CT2 e assim por diante. Nos vários é, exemplos que eu dou em, em, em outras aulas, também vai aparecer assim. Então, é, no CT1, eu tenho um string com um, um caractere apenas e uma sentença simples que eu vou estar procurando. Então, eu tenho uma sentença, é, no meu exemplo, dado de entrada ali, né? no caso o teste, tudo que está entre colchetes representa o meu uh, caso teste da qual ali vou gerar o meu código de unit então eu tenho uma sentença com dois eh, es então uma sentença que tem um, é um string qualquer genérico né mas é uma sentença só com dois es e aí eu vou procurar esse string formado pela letra e obviamente se eu tenho dois o meu resultado vai ser dois esperado e eu espero que o resultado real seja dois ou seja quando eu for eh, usar isso no TDD é, eu vou testar, é, fazer falhar inicialmente, depois eu vou escrever um código que ele reconhece e encontra esses dois caracteres E dentro desse texto que eu sei que tem dois E's, tá certo? O CT2 já é um string com um outro caractere qualquer, que no caso aqui vai ser o, o S, e é, é uma sentença mais complexa, maior, né? Maior em tamanho, complexo aqui nesse sentido de maior, tá certo? Eu estou querendo aqui é, ver se ao fazer isso vai ter alguma alteração no, no, na, no meu código de produção, tá certo? O, eu vou verificar o string S e espero é, encontrar cinco, porque na minha sentença existem cinco letras S. Então eu espero encontrar 5. E o resultado real também deverá ser 5. Se não for o resultado real não bater com o esperado, a gente diz que houve um erro, sinaliza um erro. O CT3 é um string com outra letra, tá certo? Em que eu estou usando agora três sentenças, eu estou aumentando o meu texto. O texto pode ter qualquer tamanho, então eu estou usando nessas três aí, eu fui aumentando uma sentença simples, uma sentença maior... E depois três sentenças que podem ser simples ou mais complexas, está certo? É... O string que eu quero. Uh, o string é o, uh, vai estar composto do caractere N. E eu tenho três ocorrências de N. E eu vou então verificar se, eu, uh, uh, se o meu esperado é três, encontrar ali, tá certo? E o real é três. Então vocês percebam que o que está entre colchete já vai corresponder ao caso de teste meu. Então, fica agora muito mais fácil para eu construir o código JUnit correspondente. tá certo? É, nós mostramos é, em leitura que é, nós definimos um padrão que a gente chama de AAA. Que é o Arrange, o Act e o Assert. A gente começa a definir esses caso os testes lá no JUnit através do assert E é exatamente para ver se bate com esses dados quando eles são válidos ou inválidos. Agora, nós vamos ver o caminho alternativo, o que a gente chama de teste negativo, negative testing. Ou seja, nós vamos começar a trabalhar com dados inválidos. Então, o CT4 até o CT3 tanto a sentença quanto o string formado de um caractere só nesse exemplo, né? Esse catar, depois ele passa a ter mais caracteres no string para as buscas de ocorrência. Até o CT3, nós tínhamos. É, Sentença e caractere válidos. Agora a gente vai começar a introduzir coisas inválidas. Então o string a procurar agora, em vez de ter um caractere que eu defini, vai ter dois, como exemplo. A sentença continua válida, tá certo? Então vocês percebam que a, a minha sentença, a, a, a, o meu caso teste agora é composto de uma sentença válida e de um string inválido, né? Ele tem dois caracteres em vez de ter um, como eu havia determinado. Obviamente, eu espero que ele seja lançado uma exceção. E o resultado final tem que ser uma exceção. Se não for dar erro, significa que eu fiz algum código que não conseguiu capturar é, é, esse, essa entrada errônea para o, o string a, a se procurar. Já no, no CT5, é, em vez de dois caracteres, eu estou colocando três caracteres. Estou procurando três caracteres e a sentença continua válida. Então, eu simplesmente só ampliei é, o número de caracteres, eu podia ter um número maior de caracteres para verificar. Eu posso fazer isso para ver se o meu algoritmo é, no código de produção é, tem alguma variação, tá certo? Então, a gente pode fazer esses experimentos testando. Eu podia colocar aqui, por exemplo, com 15, 20 caracteres, né? Tá certo? Ele deve detectar, normalmente, como detecta que se tem dois caracteres, que é mais do que um. Então, isso eu não preciso ficar expandindo. Tá certo? Em alguns casos, é, é bom fazer isso. Já no CT6, o string a procurar tá certo? é nulo. A sentença é válida. Ou seja, eu estou mandando procurar numa sentença válida um string nulo. Ou seja, o sistema tem que apontar que não dá para fazer essa busca de ocorrência. E ele vai voltar com alguma exceção. Vejam que eu estou pondo exceções, mas cada exceção vai ser uma exceção específica para o tipo de problema que eu estou tendo. Cada uma dessas, dessas uh, linhas uh, que mostram o meu caso teste vai dar margem, provavelmente, a exceções diferentes. Tá certo? Então, o string é nulo, eu vou voltar uma exceção. Eu espero que, que seja uma exceção apontando que olha, o string é nulo, exceção, o string é nulo, não dá para fazer essa busca. E obviamente, quando eu gerar um código real e rodar isso, ele vai ter que detectar, se ele não detectar, erro. Aí eu tenho que é, é, debugar e arrumar para fazer ele é, o, a voltar o mesmo tipo de exceção que eu estou esperando. Já o CT7, o string a procurar é vazio. Ou seja, agora como é que eu vou procurar numa sentença válida um string vazio, tá certo? Então eu vou lançar uh, uma, uma exceção também. Uh, Para complementar agora, a sentença na qual eu faço a, a, a busca, ela é nula inicialmente, no CT8, ela é nula. O string não importa o que ele seja, ele pode até ser nulo, ele pode ser até vazio, não importa. A sentença já é nula, lança uma exceção, Quem que eu vou indicar que a sentença da qual eu vou fazer uma procura do, do, do, do, do string de um caractere e vai voltar em exceção. Já no CT9, a, a, a sentença ela é vazia. Tá certo? Também não importa o que o que um string é, se o string é uma, um string válido, se o string é vazio, se o string é nulo. Não, porque a sentença já é vazia. Então, eu volto uma exceção para isso. Provavelmente, a exceção vai ser diferente da outra. Uma ou outra é exceção por causa do, do, da sentença ser nula. E outra é a exceção porque a, a sentença é vazia. Com isso, vocês... É, viram que os casos testes eles podem ser definidos a partir de responsabilidades. E é isso que nós vamos mostrar na próxima aula. Na próxima aula nós vamos usar o exemplo do SAB, o sistema de automação de biblioteca, que fica uma coisa assim um pouco mais próxima de vocês, tá certo? Que vocês já viram anteriormente e tem um material de leitura com todo o código do, do SAB feito, né, tá certo? inclusive com os testes correspondentes. Lá os testes são de integração, não são testes é, usados para o TDD, são testes de integração, mas dá para verificar como é que eles são feitos. Obrigado.